Beleza. Oi Atenda ah, esse chamado. Pessoal, bom oi. dia, oi. tudo oi. bom? O que, que vocês lado. estão achando daqueles que é parei? É oi, Ótimo. oi Top, né? Penúltimo dia é, Eu já tomei o rouco, porque já dei três palestras, essa é a minha quarta é, Então me Liberdade desculpem aí inovar. Se vocês Inspiração, não conseguirem ouvir minha TV. voz, é, pode falar Lugado aí alguma coisa, coisa que, Opa, é que eu tento aproximar gestão aqui e fazer alguma coisa, né? Aqui bom, hoje a, a gente vai falar de GraphQL. Que é, quem já conhece ou já, já usou aí, GraphQL em alguma coisa? Quer criar, inovar, Legal, tem muita não gente aí que não conhece ainda, Acesse então a gente vai aprender, lg. né? isso é bom. Lá, Lá, a evolução Lá, dos Lá. web services. Então a gente vai contar um pouco da, da história dos web services até chegar no GraphQL nos dias atuais. Bom... Agora tá de boa? Show! É... Bom, sou... meu nome é Rafael, eu sou engenheiro de software da empresa mudando é... e também sou estudante de engenharia de software lá no UFG. Bom, eu sou o Otávio, sou mestre e doutorando em ciência da computação com ênfase em inteligência artificial, é, deep learning, certo? Então Além disso, sou consultor, sou, enfim, dou palestras, faço um monte de coisa aí, mas a coisa que mais me ocupa tempo atualmente é ser pai de gêmeos, certo? Então, se você for pensar em ter um filho, lembre-se que pode vir dois, ok? A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. E uma das Bom, e essa é coisas nossa mais importantes que nós estamos palestra, fazendo, que são o legado do evento, o projeto well. INCLUDE. Estamos levando é a tecnologia a para as favelas, Vou um da laboratórios de tecnologia da para criar essas coisas. Os conceitos e os prós e contras e algum aprendizado que a gente teve usando o GraphQL em produção. Bom, então, começando com a evolução, é, a gente tem ali, ó, desde o início da ideia de vocês comunicar uma aplicação com outra usando a web né? até eu diria que a última década aí, eu quando eu o REST se tornou popular então se a gente de observar de isso aqui é tudo sobre a arquitetura um SOA arquitetura orientada, um a orientada a serviços um é, lá no início a gente tem a, a ideia da construção dos web services dos serviços web. Do web eu consegui expor um serviço na web utilizando uma linguagem padrão, um protocolo padrão. E esse protocolo, o primeiro né, que a gente teve para se tratar de serviços web, foi o SOAP. Com o passar dos anos, as pessoas foram criando mais e mais serviços web. O que aconteceu foi que agora a gente precisava de descobrir esse serviço, conseguir é, saber o que, que o serviço entrega, quais são as entradas, quais são as saídas de um serviço. E aí que surgiu a, a linguagem WSDL e o, o DDI. O DDI é um esquema de é, descoberta de serviços e o WSDL é uma linguagem para que você consiga descrever sintaticamente o serviço. Isso significa que com o WSDL você consegue descrever cada parâmetro ali da entrada, o que, que são as saídas de um serviço, de fato o que, que ele realiza, certo? Só que a nível sintático, não semântico. Então, eu não digo é, a, o, o como que ele faz, enfim. No interior do parágrafo. Passando um pouco mais, a gente tem a arquitetura é, orientada a serviços de fato. Se eu tenho serviços, eu consigo descrevê-los sintaticamente. O próximo passo é fazer a composição desse serviço. Conseguir que um serviço se comunique com o outro e sucessivamente. Porque aí eu realmente consigo ter é, aplicações, é, comunicando com outras aplicações, sem a interferência humana. Que no final das contas, o que um serviço web... É, propõe a fazer é exatamente isso. A comunicação entre as máquinas sem a interferência humana. Bom, e aí um pouco mais aqui começamos a agregação desses serviços. Se eu tenho ali, por exemplo, eu tenho um, um servidor que expõe alguns serviços Fico e eu posso compor esses caixa, serviços. Um a exemplo, vamos supor de... um servidor lá do Correios. Ele tem um serviço que eu passo o nome da rua ele me devolve o CEP. E talvez ele tenha outro serviço que eu passo o CEP e ele me devolve o nome da rua. Enfim, pode ser que ele tenha um serviço, como o do Google, que eu passo o CEP e ele me devolve as coordenadas da central ali daquela rua. E se eu quiser, nesse cenário, né, passar o nome da rua e pegar as coordenadas? Esse eu não tenho, mas eu posso agregar. Eu posso usar o, o, o primeiro, que pega o nome e devolve o CEP, e depois, com esse dado, usar o segundo, que pega o CEP e devolve a coordenada. Isso a gente chama de agregação. Né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de coisa. Bom, e aí, é, qual é uma das principais desvantagens da arquitetura SOAP quando a gente fala de SOAP, do protocolo SOAP? É o payload, ou seja, aquilo que a gente trafega na rede é grande. É grande tem muito cabeçalho tem muito é, dado de esquema enfim então será que a gente consegue reduzir esse payload colocar só informação importante né e pensando nisso é que começou a o pessoal a desenvolver a arquitetura orientada a recursos porque além desse problema do payload quando a gente orienta a serviços eu necessariamente eu tô consumindo um serviço na arquitetura orientada a recursos eu tenho os recursos e as representações desses recursos. Então, se eu quero é, capturar os dados de uma pessoa, eu posso representá-la, por exemplo, usando um XML, usando um JSON, usando a foto da pessoa. Enfim, o recurso é o mesmo, é aquela pessoa. Então, observem que o paradigma começou a ser outro. Como a gente estava caminhando para a era do mobile, enfim, a gente precisava de uma integração maior entre... É, dispositivos numa comunicação ubíqua, ou seja, não necessariamente só servidor com servidor, agora eu tinha aplicativos e tudo mais, essa arquitetura ficou mais interessante para aquele momento. Né? E aí foi quando a arquitetura é, ROA, que é a baseada em REST, se popularizou. Então, se a gente observar aqui, ó, a REST ela utiliza o protocolo HTTP em grande parte para essa informação que antes vinha no cabeçalho. Então, ah, vamos supor, eu quero adicionar uma pessoa, ou então eu quero excluir essa pessoa, consultar os dados dela. Isso antes, lá na SOAP eu tinha que colocar no payload, fazia parte da requisição ali, do payload da requisição. Já na arquitetura REST, eu consigo é, aproveitar mais os protocolos já existentes, como o HTTP, para colocar essa informação. Então, eu reduzo o tamanho do payload com isso. Bom, e aí avançando um pouco mais, como a gente já tem o REST, aí veio aquela ideia de microserviços. Quem já trabalhou com microserviços aí, pessoal? Bom, o interessante observar de microserviços é que você tem mais, às vezes, né, em muitos casos, tem mais trabalho do que solução, num primeiro momento. Então, quando você vai para microserviços, você tem que saber bem se a sua aplicação realmente precisa de microserviços. Mas o que são esses microserviços? Nada mais do que várias aplicações pequenas que se comunicam com é, algum protocolo de comunicação de serviços web. O mais utilizado é o REST. Okay? Bom, e aí, do outro lado, aqui, a gente tem a arquitetura SOA de fato que se baseia num barramento central ali, que as aplicações se comunicam através desse barramento. Então, eu adiciono um cara a mais aí para a gente conseguir fazer a comunicação. Há vantagens e desvantagens em cada uma das arquiteturas. Estou só apresentando aqui elas. Né? Bom, aí a gente entra na GraphQL. Que, o que, que é ela? Né? Primeiro, é, GraphQL, antes de tudo, é uma nova linguagem. É, vem de Query Language, não tem a ver com SQL, né? Mas é uma Query Language, assim como a SQL, só que ela é para transferência de dados. É, você pode transferir, você pode abstrair, ab, abstrair qualquer tipo de transferência de dados utilizando GraphQL. E a mais utilizada hoje em dia está sendo com serviços web mesmo, com a forma que o seu cliente se comunica com o seu endpoint. É, ela foi criada em 2012 pelo Facebook, com esse intuito de facilitar é, o aplicativo IOS deles, eles estavam tendo alguns problemas com muitas requests, é, tendo que acessar muitos end endpoints de APIs REST e fazendo múltiplas requests e também os endpoints estavam trazendo para eles informações que eles não necessitavam. Eles só queriam algumas informações, mas tudo que, o endpoint acabava trazendo tudo. E isso acabou sendo um problema, né, por causa que no mobile você quer o mínimo de é, tráfego de dados, o, o mínimo que você puder, é, então eles criaram essa forma de buscar dados de uma forma declarativa, em vez de eu falar eu quero os usuários, eu falo eu quero os usuários e eu quero só o nome deles, e você pode fazer diversas, é, e outra coisa também é, conseguir fazer diversas chamadas em uma chamada só, aí esses eram os problemas que eles queriam solucionar. Aí aqui a gente pode ver a diferença de uma chamada é, em GraphQL para uma chamada em, em REST. Em, em REST o nosso cliente comunica com, aqui nesse exemplo, por exemplo, nosso cliente comunica com três é, fontes de dados, três servidores e no exemplo de GraphQL ele só comunica com um servidor em GraphQL e o servidor GraphQL se comunica com as fontes de dados. Aí essa é a diferença que você vai ver maior ganho ali no GraphQL, é no cliente final. O cliente final ele vai estar tá recebendo só o que ele precisa e sem fazer múltiplas requests para isso, que é uma coisa bem comum quando você está usando uma arquitetura com com REST. Você tem vários endpoints e aí você faz várias chamadas para vários endpoints. Aí, vamos entrar um pouco nos conceitos da GraphQL. Bom, é, ela, é uma, ela tem uma linguagem de definição de esquema. É uma linguagem para descrever a interface de entrada e saída. É, vou mostrar aqui um exemplinho de código. Quando você está escrevendo GraphQL, você faz o seu esquema, certo? E toda a sua API vai ser definida através do seu esquema. E no seu esquema você pode criar tipos. Aqui no caso eu criei um tipo que chama pessoa, ele tem um campo que chama nome, que é do tipo string. Isso daqui eu vou explicar ma ma mais pra frente. É, e ele tem um outro campo que é do tipo follow, que é uma rede de pessoas. Certo? Então eu já criei aqui definir bem o que é uma pessoa no meu no meu no meu endpoint certo bom pessoal e aqui a gente pode observar que é, no GraphQL a gente ganha uma coisa que perdemos no REST porque quando o SOAP começou lembra que eu falei do WSDL é uma descrição sintática ou seja o WSDL diz o que, que o serviço é, ele tem como entrada e como saída né no REST, a gente não tem uma linguagem oficial para fazer isso, certo? Então, é, a gente costuma falar que o REST é schemeless, ou seja, ele é, é, ele é sem essa descrição sintática do que é retornado, do que eu preciso de enviar como entrada. Quando a gente vai para o GraphQL, isso volta. Então, a gente tem uma linguagem para fazer essa definição. E isso é muito bom quando a gente está falando de interoperabilidade, in, é, comunicação entre serviços. Se o web service, o propósito dele é fazer essa comunicação, é muito bom que todas as partes saibam o que, que é a entrada e o que, que é a saída. O que, que eu posso dar como entrada, receber como saída de cada serviço. Né? E aí o GraphQL traz isso novamente com essa linguagem. Bom, aí depois que a gente define os nossos tipos, a gente pode começar a definir nossas queries. As queries são basicamente, no GraphQL a gente tem as queries e as mutations, certo? Quando a gente faz uma query a gente está querendo buscar dados. E quando a gente faz uma mutation a gente está querendo modificar dados. É, nas queries a gente tem a nossa forma declarativa de, de é, buscar os dados que a gente quer. Aqui, só voltar aqui para o esquema rapidinho, só para mostrar para vocês, mas a, na, no esquema também a gente define as nossas queries, definindo o que, que elas vão receber e o que, que elas vão voltar. E isso daí, esse é o contrato que não pode ser quebrado. Aí, quais são as vantagens que a gente tem quando a gente tem esse contrato? A gente começa a ter ferramentas que utilizam dessa definição, desse contrato e acabam dando para a gente algumas coisas para o desenvolvedor que é muito interessante. Por exemplo, isso daqui é o Playground do GraphQL. Quando você começa um projeto com o GraphQL, geralmente você pode usar esse Playground. Ele, a única coisa que ele precisa é de um endpoint GraphQL para se conectar. E o que, que ele faz? ele Basicamente, ele vai ler o seu endpoint e ele vai trazer tudo aqui para você. Por exemplo, aqui eu quero fazer aquela query Buscar todas as pessoas. Aí, ele, por saber o meu esquema, ele já sabe até me dar autocomplete, falando, ó, oh, você tem essas queries aqui, você pode buscar por uma pessoa ou por todas. E aí, eu vou e consigo dizer o que, que eu quero que volte dessa pessoa, exatamente. Aí, aqui eu tenho a resposta. É, isso daí... É bem interessante, porque ele gera isso automaticamente para gente, além de gerar uma documentação automática também. Porque como ele sabe qual é o esquema da API, ele consegue documentar todos os endpoints da API, vamos dizer assim. Todas as suas queries e mutations. Então aqui eu tenho todas as queries que eu utilizo e todas as mutations. E as subscriptions também, eu vou entrar nisso depois. Aí aqui você consegue ver toda a definição do do que do que você montou ali, graças a esse contrato que você é, criou com o esquema da sua API, da sua PI é, Volta lá rapidinho no, no, no código. E aqui pessoal, a gente já começa a ver o poder dessa dessa linguagem de consulta, né? Você observa que o Rafael colocou ali Person's Name e aí ele retornou só os nomes das pessoas que a gente tem é, atualmente no sistema. Se ele colocar ali, por exemplo, follow e dentro de follow colocar name, ele vai retornar só é, os nomes das pessoas que estão seguindo aquelas pessoas ali. Né? Então, você vê que para fazer isso usando o REST, você ia ter que fazer várias requisições. Né? Se eu quero fazer um relacionamento assim, eu preciso primeiro pegar é, os dados, numa lista, e depois para cada um desses dados fazer a consulta daquele indivíduo. Né? Então ele colocou ali, ó, follow name, o que que eu tenho aqui, eu tenho o nome da pessoa e dentro de follow, os nomes das pessoas que ela segue. Imagine fazer isso com rest certo? Então você começa a ver o poder ali pelo menos de consulta que a gente consegue com o GraphQL. E... É, isso é um grafo, então a gente pode aumentar ele quantas vezes a gente quiser. Se eu quiser ficar aumentando aqui, porque como o follow é uma pessoa, então ele já tem outros follows de novo, então eu posso ficar aumentando isso quantas vezes eu quiser. Esse é o poder de consulta que traz com isso. Eu posso ficar indentando esse negócio aqui quantas vezes eu quiser, até a minha API quebrar, né? Porque uma hora vai, vai quebrar de tanto processamento. Aí a gente tem as mutations também. As mutations são como nós é, modificamos, é, retiramos ou inserimos dados. Então, nossos é, update, delete insert, Tudo isso a gente vai usar com mutations. Eu vou mostrar aqui. Aí isso daqui para mim é o é o melhor no caso de web services, né? Utilizando GraphQL para web services. A GraphQL ela tem um esquema, além de ter um esquema para procurar dados e inserir dados, ela tem um esquema para é, stream de dados, né? que é um WebSocket ali aberto e aí você consegue, é, com essa sintaxe de subscriptions, é, fazer um, um, uma conexão de WebSocket também. Então isso daí já traz mais vantagens ainda para a no caso de web service, porque hoje em dia o WebSocket está se tornando um padrão. Então, só para demonstrar aqui rapidinho, eu tenho aqui, <coughs> eu tenho aqui uma subscription. É uma subscription que, se, que o nome é uma pessoa foi criada, certo? Aí, deixa eu só re resetar isso aqui. Bom, enquanto é, isso, deixa eu só dar uma explicadinha do WebSocket. Ah. Quem aqui já usa o WebSocket e sabe o que é o WebSocket, pessoal? É, Para quem não sabe, o WebSocket é uma comunicação que a gente tem nova cujo propósito é push, ou seja... A, a, a comunicação padrão da web e cliente-servidor. Então, o cliente requisita para o servidor e o servidor entrega. No WebSocket, a gente estabelece uma comunicação na qual o servidor pode iniciar a comunicação. Então, é, é, isso funciona, é muito fácil de observar isso, por exemplo, no sistema de notificação, nos aplicativos de celular. Certo? Se você tem um, um aplicativo lá, mesmo que ele não esteja aberto, em background, você recebe uma notificação. Ele não fez a requisição para saber se tinha notificações. Ele estabelece um WebSocket, uma comunicação ali, é, que o servidor pode iniciar é, a, a transmissão de dados. Então, naquele momento, o servidor fala, olha, tem uma coisa nova aqui para você. E, automaticamente, o cliente já recebe isso. A Subscriptions é a forma que o GraphQL trabalha com essa nova tecnologia. Aqui a gente tem um exemplo usando aquele playground lá, ele consegue até fazer isso também, ele também consegue ligar o WebSocket e ver a subscription funcionando. Então a gente tem aqui uma subscription de uma pessoa foi criada, certo? Então a gente vem aqui na mutation de criar uma pessoa, aí essa aqui é a sintaxe da mutation, né? Mostrando para vocês agora. Basicamente é uma mutation chamada criar pessoa e ela tem essa input aqui. Que recebe um nome e as pessoas que ela, que ela segue. E ela pode ter um retorno também, que nem as queries. E aí, deixa eu só verificar aqui se está escutando. Está escutando. Aí eu crio uma pessoa, e aí ele chega aqui, uma pessoa foi criada. Aí, isso daqui é bem, bem legal, porque já vem com. É, GraphQL só é uma linguagem, né? então, mas aí você vai encontrar vários frameworks que já vão implementar isso e vão deixar bem fácil para você, independente da linguagem, tá? porque GraphQL está sendo implementado em várias linguagens hoje em dia. É, só para dar um exemplo prático de como que isso pode ser usado, por exemplo, vamos supor que é, a gente tem uma rede social tipo Instagram. Então, eu estou lá usando, cadastro uma foto, Rafael, e vocês estão usando também, sem você ou o seu cliente ali, a sua aplicação requisitar ah, tem novas fotos aí como eu cadastrei a foto e eu tenho uma subscription que fica ouvindo este evento de cadastrar fotos no mesmo momento que a foto foi cadastrada todo mundo já é, percebe que essa foto foi cadastrada e o aplicativo consegue apresentar essa foto para os usuários né? então é, eu economizo também com requisições porque eu não preciso ficar ou oh, tem foto nova, ou oh, tem foto nova, toda hora com o servidor, eu estabeleço uma comunicação e ele que me fala quando tem fotos novas, por exemplo. Bom, aí, esses conceitos aqui são, é, aí a gente vem com o um último conceito agora, que são os resolvers. Os resolvers, eles são é, o, que resol o, o que resolve os nossos tipos do nosso esquema, certo? Aí aqui é um pouco... Vou um pouco para o código aqui, mas aqui está em Node.js, tá? mas esses conceitos eles são iguais para todas as implementações em todas as linguagens, então quando você for ali implementar em Java, em outra coisa, você vai encontrar os hitovers e vão ser praticamente a mesma coisa. É, mas aqui, só para vocês verem, eu tenho aqui o tipo pessoa, certo? O tipo pessoa, lá no meu banco de dados, eu, eu vou mostrar aqui para vocês o um banco de dados que eu fiz, que é só uma array mesmo. E aí o, um, quando vem no banco de dados, uma pessoa tem um nome e uma array de IDs, né? Que aqui o a primary key é o nome mesmo. E aí ela tem uma a array de IDs ali. Aí para resolver esse problema, como que o meu tipo vai saber o que, que é o qual, qual que é né aquela rede de pessoas que, a, que como que ele vai retornar o objeto das pessoas então é aí que entra os resolvers eles os nos resolvers que a gente é, implementa essa essa essa solução e aí a gente pode ver aqui que esse é o resolver da minha peizinha é um objeto que ele tem as queries as mutations as subscriptions e também os tipos Aqui a gente tem um, um resolver que ele resolve o follow da pessoa. Aí, enfim, é, é isso daqui que possibilita que a gente consiga fazer essa resolver esses tipos em grafo de uma forma infinita. Que toda vez que a gente faz uma, uma chamada é, encadeando um follow, depois em um outro follow, depois em um outro follow a gente está chamando esses Resolvers. Só que aí, isso é um ponto forte, mas também é um ponto ruim, porque eu não sei se vocês já conseguiram ver aí um problema nisso, que é, por exemplo, eu tenho uma lista de 100 pessoas e eu quero as pessoas que elas seguem. Numa implementação normal, do jeito que eu fiz aqui, é, se eu tiver 100 pessoas na lista e eu quiser os seguidores delas, eu vou procurar os seguidores dessas pessoas 100 vezes. Então, aí eu já tenho um problema de performance é, N mais 1. Aí, que, aí isso vai se tornar um problema. Lá na empresa onde a gente trabalha, a gente está usando GraphQL, a gente já enfrentou esse problema, viu? Que é, é um problema aí de, que você vê assim, um, um ganho de perform, um, uma perda de performance bem grande. Mas aí tem soluções para resolver isso não vou entrar muito nelas assim, mas é algumas soluções aí interessantes. ó oh, Rafael, só volta no, no console, só para explicar um negocinho no console. no console, no Graph Key. aqui ó. então o que o Rafael está falando é o seguinte, esse exemplo que ele que ele falou, é, esse follow aqui, vocês viram que tem quatro pessoas. aquele resolver follow que ele mostrou, ele vai ser chamado quatro vezes, certo? então como ele colocou follow dentro de follow se eu tenho uma pessoa que segue a outra e essa segue a outra, eu vou chamar ele? Enfim, isso é exponencial. Então, isso é um problema que a gente tem ao utilizar um resolver simplificado. Mas o interessante de observar aqui é que até o slide anterior, tudo que a gente estava mostrando de código era GraphQL. É uma linguagem universal que você usa com qualquer linguagem de programação. O resolver é a única parte dessa coisa toda aqui, que você vai utilizar a sua linguagem de programação de preferência lá. JavaScript, PHP, Java, enfim. Certo? Então, é ele que diz como que eu faço, de fato, as coisas acontecerem. Isso. É... Bom. Aí, vou falar um pouco de aprendizados que a gente teve lá na minha empresa. A gente já está com quase um ano de GraphQL em produção e o que a gente viu foi um, um grande ganho em, no, na, no desenvolvimento do, do nosso, numa forma livre de desenvolver, assim, vamos dizer. Nós só expo, nós só estamos expondo os nossos é, os nossos recursos é, de forma que os recursos se liguem de, com, utilizando esses esses resolvers e depois o nosso cliente final, ele consegue fazer as, as queries da forma que ele quiser e trazer o, o, o, que, ele, o que ele precisa. Isso deu para a gente uma facilidade de desenvolvimento bem interessante, que é de não precisar muito se preocupar em como que os endpoints estão, como, se esse endpoint vai trazer o que eu preciso, ou então fazer um novo endpoint para aquela tela, porque da forma que o GraphQL é, é da forma que a gente vai construir gráfico GraphQL, ele fica de uma forma que é bem fácil de você fazer a feature sem se preocupar muito com, sem o back-end-make se preocupar com o que o front-end está fazendo, então o back-end-make só expõe o que ele precisa e aí o front-end vai lá e, e pega o que ele precisa. E aí a gente ganhou muito, muito também na facilidade de fazer pegar várias informações ao mesmo tempo, a gente não se preocupa em ah, vou acessar aqui três endpoints, cinco endpoints diferentes, a gente acessa tudo em uma request só e isso dá um ganho de performance nos aplicativos é, web e mobile que a gente tem, que utilizam esse endpoint GraphQL. Alguns problemas também que a gente teve foi que o GraphQL por ter esse tipo, é, essa tipagem é, definida, esse esquema definido, se você muda o esquema as aplicações têm que mudar o, o as requests delas também porque elas mandam o esquema nas requests certo? e aí algumas vezes aconteceu de mudou o esquema lá no servidor e esqueceu de mudar lá nas aplicações e aí o a aplicação simplesmente quebrou porque o esquema dela estava errado e isso é um, um umas coisas assim que a gente teve dificuldade mas isso é porque a gente está se acostumando com a ferramenta é, mas, também, assim, alguns exemplos de empresas grandes que estão... Alguns exemplos de empresas grandes que estão é, utilizando o GraphQL hoje em dia. É, eu vi um caso de uso da Netflix, que... Lá na Netflix, eu não sei se vocês já viram, mas lá na Netflix eles têm um ecossistema de microserviços, então... São várias equipes e as equipes trabalham de forma independente, elas fazem o que elas quiserem basicamente, elas só precisam expor um endpoint para as outras trabalharem e elas trabalham com os endpoints das outras. Então é um grande ecossistema de microserviços lá e algumas equipes do, do Netflix é, começaram a ver uma grande vantagem e utilizarem GraphQL para resolver o problema deles. Que é por exemplo, eu tenho lá uma equipe que está se comunicando com 30 microserviços e esses microserviços têm tipos que se ligam com, aquela, com aquele esquema ali do, do, da tipagem do GraphQL. Aí eles perceberam que eles podiam criar um, um gateway, né? um, um lugar ali que eles sempre iam se comunicar com o endpoint GraphQL e o GraphQL ia se comunicar com todos os microserviços. E isso ia ser controlado por um, um esquema fortemente tipado, e eles viram uma grande vantagem nisso, que é que as mesmas que eu disse, que aí eles começaram a não se preocupar muito mais com diversas chamadas, nem nada do tipo, eles só abstraíam tudo no endpoint GraphQL deles e conseguiam criar chamadas criativas, assim, vamos dizer, por causa que agora eles conseguem é, simplesmente declarar o que eles querem através da, do, do esquema. Aí esse é um caso de uso bem legal deles, porque eu vejo o GraphQL dessa forma, ela não vai substituir o REST, nem matar os microserviços, nem nada do tipo. Ela vai, na verdade, trabalhar ao lado deles muito bem. Ela vem ali para resolver mais o problema de quando vamos pro. quando a gente está chegando no cliente. Ali em cima a gente ainda vai ter muita... vai ter todas as outras arquiteturas aí. Bom, pessoal, vamos falar um pouco de pros aqui. A gente está né, defendendo o GraphQL. Vamos resumir essa defesa, aí, então. Né? Quais são os pros? O primeiro ponto é um único endpoint. É, bom, se eu tenho só um endpoint, eu não preciso de ficar é, tendo que me preocupar em, em planejar a minha aplicação cliente para suportar vários endpoints. Enfim, esses endpoints podem mudar com o passar do tempo. Né? Então, de certa forma, é uma vantagem. É, simplifica as requisições tanto é, de consulta quanto de é, edição, enfim. Vocês observaram que eu tenho uma linguagem própria para fazer tanto a consulta quanto a edição de dados. E, na, pelo menos na consulta, a gente consegue ver de cara ali um, uma expressividade muito maior do que o que a gente tem hoje, se a gente for comparar com outros serviços web. Né? Então, de fato, talvez esse seja o maior pró de se utilizar no GraphQL. Ali ainda tem quantidade menor de requisições. É, como a gente viu. Eu posso transformar ali alguma coisa que ia fazer 100 mil requisições em uma só. Que já traz tudo aquilo que eu preciso. ok? Isso aumenta a performance. Quando a gente está falando de integração. Bom, maior flexibilidade no retorno do dado. Ainda falando da integração. Uma outra vantagem é que. Como vocês viram, eu posso realmente dizer exatamente o que eu quero. Então, se o meu tipo ali tem 11 atributos, e naquele momento eu preciso só de dois deles, eu não vou é, requisitar lá um serviço REST que vai trazer o, o tipo completo. Eu vou falar, olha, eu quero só esses dois atributos. Como a gente falou no nosso exemplo, que queria só o um nome, por exemplo. Bom, o que mais? Descrição sintática. Isso eu já comentei com vocês que a gente ganha... Um, uma característica muito de contrato, né, de confiabilidade na API, quando a gente tem essa descrição, que todo mundo consegue entender, todas as aplicações clientes e servidor conseguem entender, e as boas ferramentas e recursos. A gente tem vários frameworks para diversas linguagens já, é, consolidados para a gente utilizar o GraphQL. É, só adicionando aqui sobre esse negócio das ferramentas, quando você cria um endpoint GraphQL, você pode. É, você habilita lá uma opção que a pessoa pode fazer um request para o seu endpoint para ganhar uma descrição completa do seu esquema. Essa descrição completa do seu esquema é, cria uma possibilidade de, de ferramentas, é, muitas ferramentas que podem utilizar esse retorno que você volta do seu esquema, descrevendo totalmente ele. Algumas. É, Alguns exemplos são, você cria um esquema em GraphQL e aí agora joga um, um, joga um gerador de tipagem de TypeScript, por exemplo. Aí o cara vai lá, lê o seu esquema e gera um tipo em TypeScript para você. Ou então gera um esquema de banco de dados, sabe? O Prisma, por exemplo, está trabalhando mais ou menos com isso. É, o Playground que a gente estava usando lá, ele usa isso para ele conseguir saber todas as suas queries, todos os seus tipos e te trazer é, autocomplete quando você está trabalhando. Eu, assim, outra coisa também, de estou trabalhando aí há um tempão, antes antes usava hash hash, né, usava o postman, nunca mais quero voltar, sabe? O negócio aqui, o Playground é incrível, é uma ferramenta que... Ajuda muito, você fica muito mais produtivo e rápido utilizando ela. Aí, assim, um único endpoint é um ponto bom e um ponto ruim também, né? Porque às vezes você não quer um único endpoint e isso se torna um problema. E às vezes você não deve usar o GraphQL. É, ele deixa algumas coisas que eram simples, complexas hoje em dia. Porque, por exemplo, HTTP... É, sem cache, porque ele usa post em todas as requisições e você não consegue cachear elas por causa que você não consegue é, cachear, o, porque você tem que saber exatamente qual é a query que o cara está pedindo, então fica muito mais complexo você cachear isso, porque antes era bem simples, a gente cacheava ali com uma URL de get com os parâmetros lá. E aí você fala, ah, essa URL aqui já pediu, traz aí a, a resposta que está lá no cache. Agora com o GraphQL isso ficou bem mais complexo. É, ele não tem HTTP code, então se deu certo é, é 200 e se deu errado é 200. Então isso é uma coisa que é ruim aí para galera que estava viciado no HTTP code já. E aquelas queries estranhas lá, que eu mostrei para vocês, que eu posso indentar um tipo, várias vezes eu quero a pessoa e os seguidores dessa pessoa e os seguidores dos, desses seguidores e vou indentando e eu posso quebrar meu servidor fazendo uma query. É, isso é um problema para por exemplo, é, APIs GraphQL públicas, né? E a pessoa vai lá e usa a, a API do jeito que ela quiser e ela quebra a sua API porque ela fez uma query muito doida. E aí a sua API quebrou porque teve processamento demais. Aí, é, eu fiz um exemplinho aqui, só para vocês verem rodando alguma coisa. Eu não sei se vocês, já, se vocês conhecem essa página, Bingo Dictionary do Instagram. É uma página de um amigo meu e... É uma, basicamente é uma página que pega algumas, é, alguns ditados em português e traduz ao pé da letra para o inglês. E aí ele ele, fa ele sempre faz esses templatezinhos aqui, certo? Das fotos dele. Aí ele me pediu para fazer um... quanto isso, deixa eu pôr a internet aqui. Aí ele me pediu para fazer um... Um site que ele pudesse pegar o template dele automaticamente, certo? Ele gerasse o template dele na hora. Aí não tinha motivo nenhum para colocar a GraphQL no meio de, desse projeto, mas aí eu coloquei só para aproveitar a oportunidade e mostrar aqui também. Só um segundo. Tem um cabo de rede. Vou compartilhar a minha Esse é o problema de usar Mac, né? O cara quer ser elegante, a sei que, agora não consegue nem colocar um cabo de rede no computador. Cadê negócio, ah, acho que não vai dar tá. Bom pessoal, vamos abrindo para perguntas. Quem quiser falar alguma coisa aí, comentar alguma coisa. Se quiser usar o WS2, é, é, o com o WSO2, alguma coisa nesse sentido para ter um uma parada na frente do GraphQL, essas coisas. Não, porque o WSO2 é para tipo um barramento, né, de serviço, REST ali e tal. Você consegue bilhetar, você consegue é, até é, controlar a quantidade de vezes que o cara consome API para não ter aquele tipo de problema que você falou, né, que o cara pode arrebentar o servidor e coisa e tal. É, mas aí, então, eu não sei se o WSO2 ainda já tem uma integração muito forte com, com o WQ. É, então... Aí você está falando de criar um barramento né, da sua aplicação entre os seus diversos serviços. Aí eu acho que o, o, o caso de uso interessante mesmo é você substituir esse seu barramento por um barramento GraphQL, vamos dizer. Que aí, lá você pode con controlar tudo isso daí que você estava falando e ainda ganhar o, ganhar, as, uma, ganhar ali as vantagens da GraphQL, né? Porque o problema do GraphQL também é que o seu cliente, o seu servidor tem que saber GraphQL para se comunicar. Então se você colocar o GraphQL na frente do seu barramento, o seu barramento vai ter que saber GraphQL para comunicar com ele, entendeu? Então é melhor deixar o GraphQL só entre os clientes finais e o, o barramento, vamos dizer assim. É, essas questões de API Gateway, gateway né? Pra você pegar a quantidade de acesso, limitar essas coisas, você acaba tendo que, como o Rafael falou, conhecer o GraphQL. Então, as tecnologias que já existiam, ou elas têm que se adaptar, ou então o GraphQL, a, a comunidade já disponibiliza. Certo? É, existem alguns frameworks que você desenvolve que ele já disponibiliza essa parte para você. Né? Então, você não tem que, é, não precisa de integrar com as coisas, não precisa de complicar demais, você pode usar simplesmente a solução que já está é, provida. Agora, se de tudo você quiser utilizar, Aí eu, eu acredito que com, eu, eu, eu não tenho informação se ele já integra com o WSO2, mas no máximo, se não integrar, o que você vai conseguir é limitar é, de uma maneira genérica, né? Ou então mapear de uma maneira genérica. Quantas requisições eu tenho? Porque o endpoint é só um, certo? E, e o que muda é o parâmetro de entrada do endpoint. E também você falou aquele negócio das, das queries muito... É. Mais, mais outra pergunta, galera? É, como com você já tem quase um ano é, usando o GraphQL em produção, eu tenho uma dúvida referente, por exemplo, à autenticação. É, se vocês tiverem esse problema, se você usa REST junto com o GraphQL para fazer, é, referente também a rotas que, por exemplo, tem permissionamento diferente de acesso, como vocês é, lidam com isso, se vocês é, têm esse tipo de problema na API de vocês? É, então, a gente criou um endpoint REST para devolver o token para a gente. Mas isso é porque a gente queria... Isso, isso foi por causa que a gente fez uma soluçãozinha para autenticar no, no Playground. Então, a gente criou esse endpoint para ser mais fácil do Playground comunicar. Porque aí era mais fácil do Playground comunicar com um endpoint REST. Que a gente estava fazendo ali por fora, ali no JavaScript puro. A gente fez isso só por causa disso. Mas aí, no, no, na real, o que você pode fazer para autenticar é uma autenticação normal, que nem a gente faz hoje em dia, passa um header authorization lá. E aí, lá na GraphQL, você consegue tratar esse header e dizer se, no nosso caso, toda API é, é autenticada. Né? Então, bate ali, ele já autentica. Mas aí, no caso de rules, no caso de... É, diferentes acessos, a gente criou uma diretiva. Né? Eu, aqui eu não entrei muito na parte de diretiva aqui na palestra, mas a gente pode é, criar... Deixa eu, vou mostrar a diretiva aqui. Oita. Mas é essa diretiva aqui, por exemplo, upper, essa diretiva aqui ela deixa o, o valor do, do campo name em uppercase. E a gente pode usar isso também, falar, uma, usar uma diretiva que fale esse campo só pode ser acessado se o cara tiver. E diretivas aceitam parâmetros. E aí eu posso fazer uma diretiva que aceita o parâmetro tal. Aí eu falo, é, esse campo só pode ser acessado se o cara tiver é, acesso ao administrador. E aí na queries, ela não quebra, ela só simplesmente retorna um NULL. Certo? E aí é assim: essa é a melhor prática. E no nosso caso, como a gente é, autentica toda a API, a gente não faz. Faz uma diretiva de autenticação. Mas você pode fazer uma diretiva de autenticação só para aquela query, por exemplo. Essa query é pública, então eu não ponho a diretiva nela. Aí essa query aqui, ela é privada, então eu ponho a diretiva. Pessoal, obrigado. Acabou o tempo aqui. Quem, quem quiser ainda conversar com a gente, a gente vai estar aqui por um tempo.